Bom dia, psicólogos e psicólogas de todo o país. Vamos dar início, então, a mais uma atividade neste Congresso Brasileiro de Psicologia e Estudar Educacional, HPE, né, e vamos uh, apresentar os trabalhos, vamos fazer a apresentação, né, dos trabalhos especificamente da mesa, a educação com o direito humano, contribuições da psicologia para pensar um currículo, inclusivo. Estamos aqui com a, a, a professora Sônia Gabunha Urde, da Universidade Federal do Mato do Sul, portanto aqui de Mato Grosso do Sul, que fará a, na sua exposição, ela vai discutir sobre a proposta curricular das escolas pantaneiras. Evidências dos aspectos culturais e da produção científica. Em seguida, vamos é, ouvir a colega Nita Pustá de Moraima, da Universidade Federal é, de Moraima, certo? O de trabalho, é, se denomina o enlace dos indígenas com a escolarização. Uma jornada de resistência. Então, e Por fim, eu vou fazer uma exposição né, que representa ah, o, o trabalho relativo aos direitos humanos, a educação para o direito humano, defendida pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos dar início. Professora Rita? então passando a fala para a para que ela faça a sua exposição. Bom dia a todos. Eu me chamo Nita, sou indígena da tribo Tuxá, da Nação Procá de Braga Gá, de Águia Feste de Maracá. Malacuti de Atuá, Pupã, Deus do Mundo. Estou muito feliz com a possibilidade de trazer para um evento né, de psicologia a pauta das escolarização dos povos indígenas. É, um movimento recente da psicologia nessa, nessa possibilidade com os povos indígenas que é muito me alegra porque eu peço a edição para do povo. É, a minha busca pela psicologia foi tanto que ela podia contribuir com a subjetividade e as problemáticas que o meu povo enfrentava. É, eu sou da Bahia, do norte da Bahia, como eu já falei perto só para do chá, e meu povo sofreu um golpe, que foi a implantação de uma hidrelétrica chamada Luis Gonzaga né? na região do Nordeste, que vinha com o discurso do desenvolvimento, como todo qualquer meu povo, nós fomos deslocados para um vilarejo, que é essa palavra, e há 30 anos existimos num espaço minúsculo, sem território, com série de agravantes, e dentro desses agravantes veio o processo de alcoolização, é, de todos da terra passamos a ser assalariados, trabalhadores, né, e isso gerou uma série de problemas sociais, dos quais eu fui buscar na psicologia. E eu sou muito honesta em dizer que foi muito frustrante, porque eu não encontrei na academia. Né? E por isso que eu julgo esses debates relevantes, porque nós precisamos colocar em pauta, dar visibilidade à questão indígena do Brasil e do mundo, e é o que você mesmo acabou de dizer, é direitos humanos. Né? É uma pauta para os direitos humanos. Então, o que eu trago aqui para situar um pouco é né, como essa escolarização foi sendo construída. Pensando na lógica que eu é, iniciei sobre o meu povo, foi em escolarização que foi nossa arma de luta. Foi através desse processo em busca do conhecimento do branco, vou usar é essa palavra, que nós conseguimos a luta dos movimentos sociais, a conquista de políticas públicas e de direitos. E aqui fico o chamado da psicologia com o seu compromisso social nessa pauta de pensar em como discutir essa escolarização indígena também no nosso campo de atuação, já que o indígena não é mais a distância, ele está aqui né, em todos os espaços. Então, a temática que eu trago é com o porque é um né dos indígenas com a escolarização, jornada de resistências. Porque, quando a gente discute escolarização no contexto indígena, ela precisa ser diferenciada, marcar o respeito das especificidades, a singularidade de cada povo. É importante dizer que indígena não é um grupo só como as pessoas pensam, dentro de cada etnia, tem de suas próprias especificidades, né? É, seu, seu costume, sua organização social, sua língua, sua cronologia, e isso deve ser marcado também, nesse projeto curricular de escolarização. É, pode passar. Então, é, no que se refere ao nascimento de indígenas escolarização, seja ela na atividade ou fora dela, é algo que requer nas aspirações por caracterizar investimentos sociopolíticos e culturais dessa população e para esta população. Então, essa aqui é a questão do processo. É, pode passar. Então, é importante diferenciar a educação indígena da escolarização. É, se a gente for pensar a estrutura cosmológica, de cosmovisão indígena, ela é muito marcada pela transmissão de conhecimento. Então, isso é feito naturalmente no dia a dia da sua comunidade, dos aspectos da corporalidade, da oralidade de um diálogo, né? da espiritualidade. E e aí até coloquei aqui, a questão dos anos que já posso diferenciar no educador, que se materializa no dia a dia da coletividade, do ritual de dança, da caça, da pesca, no preparo do alimento, no vestir do corpo com a cultura, a pintura que traz um significado, os adornos que têm um sentido né, para a luta, para se expressar, e tem tantas outras singularidades. Mas e quando a gente pensa no processo de escolarização para os povos indígenas, ele foi muito perverso. E ele é marcado é, especialmente por três fases que eu quero só para a gente situar. Que começa com o processo da colonização, com a, a catequese, que vinha com o discurso de civilizar e humanizar esses indígenas que eram selvagens. Né? E, e, como exemplo, eu trago São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas, que é um lugar rico de singularidades linguísticas e, quando o processo de catequização, é, foi solicitado de força, né? foi imposto que esses povos pudessem falar uma única língua para que a igreja pudesse entender. E aí se criou a chamada língua geral, né? porque os indígenas usavam o, o da sua língua como resistência quando não queria esse processo de catequização. Então foi matando e a palavra é matando mesmo é o genocídio, é o genocídio da língua, né? dessa organização social. E aí a segunda fase nós temos o um modelo integraçãoista do do SPI que foi o primeiro sistema do do país para pensar a integração dos indígenas à comunhão nacional, que vinha com um sistema de dizer assim, vamos tornar esses indígenas produtivos para o país tanto através produtividade da tá mão de obra, né? Inútil, que era é mais ou menos isso que eles pensavam. Então, começou o processo também perverso de, de integração, que não respeitava em nada a, a organização social e a cultura indígena. E aí, a terceira fase ali, é marcada pela proposta de projetos alternativos, quando começa a ditadura e vem as denúncias para instituições internacionais da violação dos direitos humanos condensar os povos indígenas que vinham sofrendo com os ataques de genocídio, como eu mencionei. E aí, nesse, nesse, nesse processo, parcerias foram fomentadas para pensar outro processo de escolarização dos indígenas que não, não fosse o meio da capitalização ou meio da integração no campo nacional. E aí, por fim, a gente tem a fase mais linda, porque eu digo que é a fase bonita, porque ela dá início ao protagonismo indígena, que é a quarta fase que é hoje o nosso próprio movimento e investimento em busca da escolarização, né? da autonomia. Pode passar aqui, eu estou só, só citando as missões, é, o modelo da integração, que né? eu mencionei. Ah, ah ok, agora já não tempo. <risos> Tranquilo. Então, vou morder aqui um pouquinho a política de escolarização. A terceira fase inicia o período da ditadura militar. Consiste na inscrição de projetos alternativos de educação escolar, com o nosso protagonismo de organizações indígenas não governamentais e a criação do movimento indígena. Aí começa esse protagonismo para os indígenas indígenas, para o seu próprio sistema de escolarização. E aí, por fim, esse, esse quarto momento, que é o atual que a gente vivencia. É quando a escolarização passou a ser defendida pelos povos indígenas como instrumento possível de transformação social de luta e de fortalecimento cultural das suas tradições é feita com os indígenas aí muda a, a palavra não era para os indígenas, agora é com os indígenas construído com, com diálogo né? e isso só é possível quando a gente tem a, a formulação da Constituição que vem assegurar alguns direitos que tem a pauta também de crítica, porque essa mesma constituição que a assegura é a mesma que, em algum momento, a é viola e nega. Né? A gente tem um tempo dessa ambivalência do, do Brasil em relação aos povos indígenas. É, a mídia hostiliza esse indígena ao mesmo tempo que a literatura vem romantiza. Então, tem sempre uma relação emblemática e de ambivalência que os indígenas precisam resistir. E aí é importante uma frase do Brandão que diz o seguinte, entende-se claramente que a educação do colonizador contém o saber do seu modo de vida, ajuda a confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, que na verdade não serve para ser a educação do colonizado, é porque ela é perversa, ela é do poder, ela é impositiva. Então vamos pensar um outro modelo, foi essa a proposta da escolarização. E aí vem o que nós chamamos de educação diferenciada. Nela você se a afirmação étnica de cada povo, valorizando as línguas, os costumes e as tradições. Ela é necessária, ela é um o modelo, um modelo mais assertivo, mas ela também tem seus, seus problemas para ser executada na índole né? com veracidade. E aí, a diretriz para a Política Nacional de Educação escolar Escola Indígena ocorreu por meio do de um decreto presencial presidencial de 99, que é a da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para o MEC, a responsabilidade de garantir escolarização para os indígenas do país. Esse é um reconhecimento legal encontra-se regulamentado e suspeitado na Lei diretriz de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí, nós temos o artigo 78 em seu parágrafo primeiro e segundo é, faz um recolso sobre a perspectiva da educação diferenciada. Sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de e cultura e de assistência aos índios desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a trabalho da educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. pode passar. Primeiro deles, proporcionar aos indígenas suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e de suas ciências. Vamos prestar atenção nesses parágrafos. Segundo, garantir aos indígenas suas comunidades e povos os acessos às informações, conhecimento técnico e científico da sociedade nacional e demais sociedades de indígenas e não indígenas. É, pode voltar, por favor. Esse segundo um parágrafo que é interessante Vai discutir ele mais à frente, que é o que a gente está discutindo da visibilidade indígena. É, eu posso estar na minha comunidade de com educação diferenciada, mas eu corro risco de, depois que eu for para campo universitário, eu ainda estar no imaginário do indígena da marca, do louros, né? Então, esse parágrafo precisa ser assegurar, que é pensar essa educação intercultural nas escolas públicas, de modo geral nas universidades, para, para discutir as problemáticas, as mudanças culturais, as questões de transformações de identidades que os povos indígenas estão enfrentando ao longo desse processo, como a gente bem colocou, de colonização, de perversidade, de violação de direitos. A resolução de 2012 minha a responsabilidade da União em ajudar, privatizar, ou desculpa, privativamente e definir diretrizes e políticas nacionais para a educação escolar indígena. Então, pensando isso, a, a primeira perspectiva foi capacitar, formar os próprios indígenas para oferecer essa escolarização. Então, criou-se o um programa de formação para professores indígenas. Todavia é crucial fomentar base para se mapear com a mesma é estruturada e gerida nas diferentes esferas, uma vez que há complexidade geográfica, cultural, linguística e administrativa para se pensar essa, essa educação diferenciada. Pode passar. No plano político, os entradas para a implementação de uma escola indígena diferenciada, segundo o pione refere-se. A iniciativa do próprio governo federal sem a participação e os engajamentos dos povos indígenas, aí é uma problemática porque como eu discutia essa prevalência do país ela pensa políticas públicas de cima para baixo né? então vamos dar uma política para os indígenas, não vamos construir uma política com os indígenas e, e isso viola esse princípio que está na Constituição de garantir essas singularidades Falta de compromisso de dirigentes estaduais, é importante dizer que essa educação diferenciada, ela entra no campo das três esferas, né, federal, estadual, municipal, e aí você pensa com essa gestão, dentro né? de cada município. Talvez aqui no Mato Grosso do Sul funcione bem, mas na em não, enfim, e não entra no parâmetro do que está preconizado enquanto política pública. É um risco, né? É, e se tem de execução orçamentária, o discurso de que não tem recurso, a, o discurso de que as questões geográficas limitam a possibilidade de potencializar a oferta de espaços bem estruturados ou de elaboração de, de material pedagógico, enfim, tantos outros fatores que podem ser vistos como né, é, dificultadores. Né? E aí, podem mencionar, como eu já citei, a dificuldade do material pedagógico, a precariedade da infraestrutura das escolas indígenas, formação e composição de quatro professores indígenas que estão apenas na educação básica, isso é importante. Quando se pensou o modelo, ele foi pensado a princípio apenas para o ensino fundamental, então, os professores indígenas não foram capacitados para além daquilo, e aí começou a se pensar outros programas que pudessem dar essa cobertura de capacitação e aí hoje a gente tem escolas indígenas com o ensino médio e aí depois pensando a ideia da política afirmativa para o ensino superior. Bom, a organização, a adesão dos indígenas ao conhecimento acadêmico, ela tem sido voluntária, ao mesmo tempo que a igualdade prevalência, ela é induzida. Né? Eu, como eu citei, o moro em uma de um tempo e eu ouço muito do Adriano Pernal, nossa interação humano que ele diz que Branco gosta de papel. <risos> então, nós indígenas vamos aprender a escrever, para colocar no papel, para que Branco entenda o que nós estamos precisando. Então, ela se tornou uma arma de luta. Né? É, hoje você tem, quando eu cito no começo, a, a questão do conhecimento tradicional, hoje você tem diferentes conhecimentos dentro de uma comunidade. Você tem um ancião que transmite esses valores culturais, éticos, morais no é seu contexto. E você tem um jovem que saiu para a no exterior e ele chega com um tipo de saber que para a comunidade também é valioso. Ah, ele é o nosso mediador com os não indígenas, é ele que mobiliza, é ele que articula. Então a gente cria outros campos de saberes possíveis para gerir essas políticas e pensar a sustentabilidade das comunidades indígenas. E aí, pensando essa questão do movimento em busca da escola de edição, nós temos a política de cota, eu sou a prova disso, eu venho dessa política de cotas para o ensino superior, que inicialmente, por curiosidade, começa aqui no Mato Grosso do Sul e em Roraima, onde eu é tenho um contrato de, de atuar. Em Roraima, nós temos um grupo chamado Sikirã, que é um grupo de formação superior indígena, é, com cursos específicos para indígenas, como gestão territorial indígena, gestão de saúde coletiva indígena e licenciatura intercultural indígena. Então, já ouviu falar, né? E o Mato Grosso do Sul, que também é uma referência nesse campo, né? Pode passar. Bom, mas aí pens pensando é, essas questões, nós temos um cíclico que está interligado e que pode ser gerador tanto de potencialidades com os adolescentes, Você tem um indígena que sai do seu contexto comunitário e que entra no campo de uma universidade com conhecimento diferente, com um ritmo diferente, né? uma subjetividade de tempo diferenciada, uma subjetividade de conhecimento muito técnico e aí você tem, principalmente, um choque cultural. Dentro do conhecimento, mas também dentro do contexto urbano. E aí aqui entram os possíveis adoecimentos desse distanciamento, se ele não for bem mediado, e aí pode ser o campo, pode ser não, é o campo da psicologia. Né? a gente pensar se a gente pode ser o mediador de, desse processo para que ele seja menos danoso e menos impactante possível. E aí quem é indígena? Bom, uma reflexão aqui. Parece que amamos ou aprendemos a cultuar um índio genérico, estereotipado, que anda nu e vive nas matas da Amazônia. Ou seja, amamos o índio distante e improvável, o índio que a gente diz que é total, real. Os índios particulares e reais que transitam nas periferias urbanas, sem urbanas, por aí, rurais, entre suas aldeias, as células e as bancadas parlamentares, têm a difícil missão de criar paralelos entre seus espaços étnicos e o mundo que os rodeia. Então, socialmente, é, nós estamos nesse lugar do indígena genérico. Né? A, a sociedade aí no campo da universidade, mais ainda, não consegue vislumbrar que o indígena hoje ocupa esses espaços políticos, Está na universidade, reside em um bairro, em uma cidade, um país um urbanizado. E, e não nos permite esse poder da escolha, como se tivéssemos que. Não nos permite essa possibilidade de escolha também então, para algumas, algumas discussões nesse processo para a gente pensar. Pode passar, por favor? Bom, a gente tem as mudanças que lá eu falava né falava, as mudanças estruturais que eu já mencionei. Você tem aquela mudança que acontece no âmbito interno, resultado do próprio sistema cultural, que é esse movimento do protagonismo da autonomia, mas porque antes nós tivemos uma mudança externa, que foi imposta e provocada e nos levou a refletir como gerir a partir de então a, a nossa sobrevivência, que é essa ideia, né? como sobreviver nesse processo todo. Pode passar, por favor? Pode passar. E aí, nós temos algumas reflexões. É crucial comentar debates para se mapear como tem sido. E aí, quando a gente discute ensino superior, é, existe essa política afirmativa, mas como tem sido essa inserção, como ela tem sido construída, como tem sido a permanência dos indígenas nesse campo. É, eu fiz um curso de cinco anos que é a psicologia, e durante cinco anos, parece que todo ano eu queria desistir, porque eu não me encontrava naquele né, processo, e quantos outros não enfrentam esse tipo de, de dualizar, e aí eu não digo nem financeiro, financeiro é importante, eu afirmo isso, né, na bolsa permanência como auxílio para viver na cidade, eu sabe que o custo da cidade é muito caro, mas eu digo a permanência afetiva, subjetiva, se sentir parte desse processo, se sentir acolhido ou parado, né. Infelizmente, a gente encontra professores que nos acolhem, que foi o que aconteceu comigo. Tive uma professora que foi o divisor de águas para a minha formação. Né? E, então, a gente pensa em relações intrapessoais com os colegas e professores. A expectativa dos grupos indígenas para o conhecimento adquirido. É importante mencionar que quando a gente sai, a gente sai como um coletivo, embora você vá individualmente, né, com sua subjetividade mas você está representando um coletivo e tem toda uma expectativa para aquela formação, de como você vai posteriormente contribuir, devolver esse conhecimento, né? É, As relações de pertencimento para o seu povo e a vivência do centro urbano, urbano desculpa, é, essa questão do pertencimento não é muito séria, porque quando você pensa nesse deslocamento, tem toda uma dama espiritual, e aí é muito importante a gente entender, né? que a espiritualidade indígena ela é total, ela é holística, campos de espiritualidade, campos de expressão corporal. É, eu sou a extensão do meu povo, eu não falo, só a pessoa que eu falo, que eu sou linda de Então está vendo comigo toda uma representação da minha coletividade. E desmembrar isso é, é deixar uma margem para a vulnerabilidade psíquica, para a vulnerabilidade social, de me sentir desamparada nesse processo. nos diferentes contextos contextos contextos. É, como que a universidade pode transformar é, essa política climática, essa educação diferenciada como discussões para quem desconhece, para os alunos, para os acadêmicos, para que a causa indígena não seja só o indígena, mas que seja uma causa nossa, né? uma causa do Brasil, uma causa do mundo, uma causa dos direitos humanos, de grande abrangência e impacto. Pode passar. E aí eu, eu trago essa imagem que é para a gente refletir e é com que, que eu quero fechar. É, quando eu citei que a gente ainda gosta, e eu os não indígenas, do índio da mata, do índio nu, é, esqueceram de dizer que o indígena também tem vontades, também tem desejos, tem aspirações. E essa imagem diz muito isso: querer ter espaço, direito à água doce. A saúde, a dançar, ter direito à educação, direito à terra, que tem que ser o um princípio fundamental dos povos indígenas, índio é terra, né? É, Toda a sua organização social perpassa pela demarcação de um território que expressa a sua subjetividade. O indígena quer respeito, quer a natureza língua, quer voz, quer vez, quer politizar, quer causar, quer impactar também, né? quer fazer parte de todo esse processo, porque também é um cidadão. E o cidadão tem aspirações. Pode passar a olhada, Obrigada. Obrigada, Rita. Vamos é muito é, emocionante a, a sua fala, o seu conhecimento e a sua vivência. Principalmente as suas vivências, em todo esse percurso, Somos uma música tão jovem, uma professora tão jovem, e com essa garra e com esse compromisso com o seu povo e com o país. Precisa realmente retomar, e não é uma luta dos indígenas, mas uma luta do povo brasileiro, de todos, dos direitos Humanos. Então, muito obrigada pela sua fala e pela mensagem do chá. E agora nós vamos ouvir a professora a senhora Gabrião da Universidade Federal, como, como sobre o tema propostas, é, a proposta curricular das escolas pantaneiras, evidências e aspectos culturais e da produção científica. Tá, eu, yeah, sí. muito obrigada aqui pelo convite de estar nessa mesa depois das palavras da Anitta né? nossa que experiência bonita que orgulho né? viver essa sua trajetória né? tão rica e realmente aqui em Mato Grosso do Sul nós também temos né? um trabalho muito forte também nessa área, né? licenciaturas e um grupo muito forte, ligada a uma universidade particular, né? um grupo de pesquisa e também um grupo de ação mesmo. Né? É, e puxando por essa questão dos indígenas, eu quero falar que aqui em Mato Grosso do Sul nós temos uma variedade também né? de situações atuais, principalmente ligadas à migração, né? a, aos fronteiriços e à questão dos pantaneiros, né? eu, que é o foco que eu quero dar aqui. Mas, então, o que eu quero dizer também, eu quero focar um pouco a minha reflexão, mais do que no currículo em si, é na questão da formação né? e na questão do que se tem e produzido especificamente sobre a questão das escolas, que nós chamamos de escolas pantaneiras, na região de aqui da Aquidauana, ou Escola das Águas, na região de Corumbá. Bom, eu quero começar dizendo assim, também pegando um termo da Anitta, que também o pantaneiro sofre também desse conceito e dessa visão estereotipada. Né? Ah, o pantaneiro pensa que é enfim, alguma coisa estranha. Né? Eu, eu tive uma vez assistindo uma apresentação de um trabalho onde a pessoa dizia ah, eu fui lá no Pantanal fazer um trabalho com crianças para ver se elas pensavam do mesmo jeito que as outras. E aí, né? Você vê, é uma pessoa fazendo um trabalho acadêmico. E, então esses pré-conceitos, a gente também é, tem essa problemática aqui. Mas o que, que me envolveu nessa questão, além de ser da região do Pantanal de origem, é, que eu acho que isso nos mobiliza sempre, né, Anitta, é, onde estão as nossas raízes? Mas, principalmente, porque a gente começou a fazer muitos trabalhos em escolas públicas aqui em Campo Grande e começamos a perceber que não se ensinava, não se falava nada sobre o pantaneiro. Também, muito pouca coisa sobre os tropeiros, enfim, mas aí a, a nossa atenção foi para os pantaneiros. E a gente começou a pensar, né? não se ensina se conhece Eles não tinham, não existia o um material didático, não existia na verdade não havia um conhecimento né, sobre quem era a gente pantaneira. Né, a gente não pode falar homem pantaneira nós usamos o termo gente pantaneira porque na verdade o Pantanal até hoje ele é muito mais conhecido embora hoje já mudou um pouco essa concepção de que eh, Pantanal é araras, puiuius, garças né, mais ou menos, também os preconceitos quanto aos indígenas. E, mas quem é essa pessoa que habita esse espaço? Né? Aí tem essa, essa ideia, né, que são os fazendeiros hoje, são chamados de produtores rurais, mas, na verdade, quem faz né, esse espaço sobreviver é, na verdade, a gente pantaneira, aqueles que estão, de fato, naquele espaço. E aí, daí dessa constatação, somado à origem, somada a, a interesses de alunos também querendo pesquisar sobre educação e psicologia na região pantaneira, é que nós, então, começamos a nos dedicar é, em pesquisas e em orientação nessa temática. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe ali na, na abertura só para a gente come, começar com a primeira chamada. Né? Não existe um Pantanal. Né? É, são dez Pantanais, considerando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Né? Nós temos sete Pantanais aqui. E a gente tem essa ideia, né? o Pantanal sul-Mato Grosso. Cada região dessa, né? a região uh, da Icolândia, a região do Paiaguás, que já fica quase na divisa do Mato Grosso, elas são bem diferenciadas, não só em acesso, com a... não só em locomoção, né? são, por exemplo, em regiões nossas, como o Paiaguás mesmo que o acesso, em épocas é, complicadas, de cheias e tal, é só de avião. Né? A gente não tem ideia de, de, de que significa isso. Né? E isso interfere totalmente na questão da educação escolar. Porque é o que nós chamamos. As, as aulas, né, o calendário de aulas no, na região pantaneira, ele tem que ser totalmente diferenciado. Os alunos têm aula só por seis meses do ano, os outros seis meses eles falam, porque não tem o acesso muito comprometido. Né? Nesses seis meses eles ficam, as professoras têm que morar na região, né? é, é uma coisa bastante assim, complicada, mas eles também têm uma gratificação por conta né, dessa dificuldade. E, e tem um lado um pouco complicado porque as escolas frontaneiras elas são agregadas às escolas rurais mas na verdade elas não têm nem o currículo igual, nem as características né? e essa é uma outra, uma outra questão também bom, mas para chegar ao currículo a gente tem que entender muito de quem é e como vive né? E essas pessoas que vivem nessa região. Né? A gente tem chamado hoje muito mais de pessoas que, o um pantaneiro, como aquele que vive na região do Pantanal, porque gente, muita coisa mudou uns anos para cá. Nós não temos mais muito pantaneiro genuíno, vamos dizer assim. Né? Uh, hoje os fazendeiros chamam os peões, os chamados peões pantaneiros, é, a maioria vem de São Paulo ou às vezes do Nordeste para fazer né, esse período de, das comitivas pantaneiras a época de cheia, tem que tirar os dados né? e, e também a invasão da tecnologia no Pantanal também hoje tem televisão né? nós temos todo tem as antenas parabólicas. Nós vivemos muito isso no contato com eles. Eu nunca esqueço uma fala de uma, de uma moça, de uma senhora, né? ela dizendo, olha, professora, mas foi fantástico, porque assistindo novela, que a gente entendeu que não era assim. Né? Porque o marido, aquela história, né? o pantaneiro tem muito uma rudeza, né? assim, uma coisa cultural muito mais, também muito machista, e, e ela dizia, eu percebi que não era assim, né? porque era um isolamento total da região né? que não permitia essa, esse acesso a, a nenhum tipo de informação. Bom, então, é, a região do Pantanal é imensa, né? uma região muito grande, a maior parte dele está em Mato Grosso do Sul, mas com essa característica que eu disse para vocês, Cada pantanal desses, que são cada regiãozinha da tela, tem uma característica bem diferenciada. O Pantanal da Região Iaquidauana, que é o nosso, a nossa primeira entrada no Pantanal, né, é, também tem uma característica interessante e porque foi uma das primeiras regiões a focar via é municipal na questão da escolarização específica da escola -meira, né? E aí isso foi se espalhando por Miranda, por Corumbá, enfim, por outras regiões. É, por que você não começa a estar falando? Bom, aí eu acho que falando em cima das pesquisas fica melhor. Na verdade, é, quando eu falei para vocês, a primeira pesquisa que a gente fez, vou, vamos adiantar um pouquinho, depois eu volto para essa, está fora de ordem. Essa aqui foi. Hum, então, deixa eu ver, não se construiu nas relações Também não é essa, é uma outra. Eu coloquei fora de ordem totalmente. Né? Pode passar. Mas, hum, ficou fora de ordem, né? eu, não pode já ser. A, essa foi a primeira grande pesquisa, gente, a primeira experiência nossa. E numa pesquisa enorme, a educação no processo de constituição de sujeitos, o dito nas produções e o feito no cotidiano. Foi uma pesquisa enorme. Agora, deixe eu deixo falar para vocês: até o nome a gente não ouve falar, contar porque os órgãos de financiamento não viam bem essa situação, dirigiam pelo lado do regionalismo, se a universidade tem que ter uma visão mais universal, enfim. quem pode pesquisar regionalismo é o pessoal da ciências, né? enfim. Mas a gente conseguia um financiamento por quatro anos e a pesquisa era muito grande. Ela tinha, eh, na verdade, duas fases, a primeira fase era uma análise da produção disponível na cultura. É, embora, como eu disse para vocês, aparentemente é, nós não tínhamos muita coisa sobre a gente plantadeira, aparentemente, mas nessa, nesse inventário a gente conseguiu sim é, mapear muita coisa. Né? Então foi o primeiro momento nosso. E na segunda fase, aí sim, foi o investimento nas fazendas, no cenário das fazendas e das escolas do Pantanal. Nós começamos inicialmente com a escola que fica na base de estudos do Pantanal da UFMS. A UFMS tem uma base de estudos do Pantanal, das pesquisas em geral, e lá funciona uma escola que é ela é vinculada a Corumbá, o município de Corumbá, e os professores vêm né, da, da, do município de Corumbá. E nós começamos por lá a nossa pesquisa. Né? E depois por, por tantos outros lugares. Nós fomos, essa fazenda Taboco, ela também tem indígenas lá, enfim, são essas fazendas. E as escolas nas fazendas. Na verdade, as escolas, gente, é cruel, mas é verdade. Cruel o um certo sentido Elas surgem, na verdade, não por uma luta né? pela escolarização, nesse movimento que tem né? nas questões indígenas. Né? O Pantaneiro, assim, ela esquecia ele fica lá e tal. E o que acontece é que ele começou né, a migrar, quer dizer, vir para a cidade para que os filhos pudessem estudar. E aí, nessa questão, e aí, nessa questão, ele... É, os fazendeiros se uniram e começaram, então, a cada quatro, cinco fazendas mais ou menos próximas, eles montavam uma escola né, para atender essas crianças. Conseguiam é, transporte, ônibus e... E, então a, a, a situação era essa para que eles permanecessem mais tempo na região né? bom, então vamos lá passamos isso aí adiante mesmo é, só para vocês terem uma ideia dos eixos dessa pesquisa e como ela ficou grande é porque eu, eu não ficou muito claro esse vídeo não estou conseguindo ler ali e eu já não lembro de fora. Mas, existia o eixo da produção científica, existia o eixo uh, da literatura e expressões regionais e o eixo da, os eixos da comunicação. Gente, então foi uma coisa imensa nessa primeira fase. A gente não foi só olhar até as dissertações, né? Então, nas produções científicas vimos isso, né, os artigos, as, é, mas a gente foi para literatura e expressões regionais. Nós temos uma grande literatura no Estado sobre uh, literatura regional, sobre o Pantanal e sobre gente pantaneira. Inclusive o Abílio de Barros, terimão do Manuel de Barros, e o próprio Manuel de Barros, escreve muito sobre a nossa região. E daí, na comunicação, que foi o outro eixo também, é, nós fomos para os jornais né, da cidade é, e vimos, então, várias situações é, na vida cotidiana da cultura né Até que ponto eles conheciam, de fato, né, essa gente plantaneira. E a gente sabe que aqui no, na capital uh, o Pantanal acaba sendo bastante conhecido quando se começou a passar a novela do no Pantanal. Então, voltando agora. Lá. Bom, esse trabalho, essa pesquisa foi imensa, né? foi muito grande e ela resultou em muita produção. Olha se você vê aqui a quantidade de produções e nem todas foram encaminhadas para publicação. Resultou em alguns livros, como esse aqui, que são produtos das pessoas que trabalharam na, na pesquisa e outros também que eu não, não trouxe. A gente conseguiu né, é, expressar muita coisa, publicar muita coisa da pesquisa Principalmente, nós elaboramos um caderno eh, que foi eh, trabalhado com os professores, que era a nossa ideia inicial. Né? Na, no projeto pesquisa estava tá escrito isso. E nós não só entregamos esses cadernos, cada caderno era um eixo daqueles que eu falei, como esses cadernos resultou também numa uma formação de professores sobre essa... É, sobre essa questão. Né? Quer dizer, eu preciso conhecer essa região para eu poder ensinar, mas eu preciso principalmente conhecer quem são essas pessoas. E aí, a segunda fase, que nós fomos para as escolas, aí foi uma maravilha, porque nós levamos para os professores os discursos analisados dos professores, né? Então, a gente conseguiu, eu penso, é, dar uma boa colaboração nesse sentido. As escolas hoje têm não só o nosso material, como eles têm é, todos os livros de literatura regional para usarem também nas, nas aulas, né? mas eu volto a dizer que a formação inicial na educação e na psicologia também precisam ter acesso, no nosso caso aqui específico, né? a essa população. Porque o nosso professor ele não tem acesso na faculdade, né? na, na, na pedagogia, nas licenciaturas. Ele tem uma disciplina que se chama diversidade cultural, para ver tudo, né? a questão indígena, a educação especial, enfim. É, não, dá, não dá conta né, gente? E, então isso é muito complicado na psicologia a mesma coisa então nós precisamos ter, buscar espaços que é esse espaço que nós temos né, na proposta da produção né, mas que a gente precisa também né, trabalhar isso na, na na formação e aí eu acho que a BEB pode ser um caminho para isso eu só vou colocar, ler só os nomes e já estou fechando. Só para vocês terem uma ideia de tudo que foi feito. Voltando para aquele anterior, uma outra pesquisa decorrente daquela. Essa foi maravilhosa. Chamava-se Personagens Pantaneiras Histórias de Formação, Educação e Cultura. Nessa pesquisa maior, nós identificamos pessoas maravilhosas. É uma coisa incrível trabalhar com histórias de vida delas, né? Só para vocês terem uma ideia, um deles aqui, um deles aqui, que é seu Geraldo, esse é um típico, realmente, pantaneiro, ele nasceu e viveu na região, ele infelizmente faleceu logo após a pesquisa, mas ele, a, a história de vida dele é urgente. A gente produziu um artigo, mas dava para fazer muito mais coisa com esses materiais das personagens. Né? Porque as personagens, elas revelam né, essa essa essa gente pantaneira viva, né? Então as pessoas precisam conhecer, né? Então, eu não posso ser um professor de escola pantaneira, né, se eu não conheço os costumes do passado Aí esse aqui era um outro trabalho que a professora Marlene, eu e a professora Célia também trabalhamos como decorrente da pesquisa relacionada ao trabalho do homem plantador. E aí pode passar. Na verdade, a gente focou na questão do couro, porque é o, que, é o, é o grande foco deles, né? o laço, é o couro, o, o couro o laço faz o couro, faz todos aqueles apedrechos do, do Pantaneiro e então. tal. Vou passar passado não temos mais tempo. Então, tem uma fala aí do amigo de Barros, né? o Pantanal é para Pantaneiro, assim seja. Continuamos. É, aqui, só para ter uma ideia, veja, como é que o um professor vai trabalhar naquela região sem ter o um mínimo de compreensão né, de quem é essas pessoas de como vivem, o que pensam como falam, olha a linguagem manhador é uma espécie né, de pala com vários mantos de comprimento usada para amarrar as ponteiras e prender animais né? puxador, que é uma espécie de não é o que a gente entende A rédea, a, a badrana, que é uma manta de couro, né, que acompanha as peças de arreamento de um cavalo chincha, que é a peça do arreio, né? os laços, as peias, que são as filhas de couro utilizadas como corda. Né? Então, na verdade, é, é, outra, é outra história. Né? Então, veja, não é que nós vamos, como é a questão do mesmo, eles têm que ter acesso à língua e à norma padrão. Né? Claro que tem, porque as brigas têm que ser para mim. Né? A alienação é muito grande nessa região. A gente tem, ah, tá bom, a vida tá boa, né? a gente gosta muito, não tem ideia de nada. Por então? Agora, eu não posso chegar lá com um discurso né, da mudança, olha, vamos estudar, vamos ver o mundo, né? se eu não reconheço né, essa vida deles, essa linguagem e tal. É. E, e, então, na verdade, eu só quero ver se eu acho que dá para finalizar essa, essa ideia, essas pesquisas todas elas marcam dessa premissa a concepção de que a singularidade, o particular, o específico não se explicam por si mesmo a questão não é o pantaneiro por si né? mas elas representam e personificam o universal o plural Sabe-se que a região do Pantanal guarda as suas especificidades, mas não se pode admitir que existe uma determinada realidade pantaneira. Né? Para se tentar compreender o processo de constituição desse sujeito pantaneiro, na visão da abordagem histórico cultural da psicologia, a partir das concepções por ela adotada, é importante entender que ela passa, ele passa por um longo processo de aprendizagem e de desenvolvimento através da qual vai constituindo os aspectos que permitirão reconhecê-lo na representação do seu fazer cotidiano. Não esse pode passar, só para a gente ver. Mas só para vocês terem uma ideia, aquela, aquelas questões, comitiva pantaneira, tem gente aqui em Campo Grande que nunca viu ou que não sabe o que é uma comitiva pantaneira. Né? Aqui a gente tinha listado uma série de produções de autores que produzem sobre isso, pode passar, sobre esse tema, e, e acabamos. Mas assim, o que fica para nós, a gente não quer abandonar esse estudo, particularmente eu na questão pantaneira, a gente tem grupos que estão trabalhando, e trabalham muito bem aqui a questão indígena, Corumbá tem um mestrado específico na federal em estudos né? e essa questão ainda do, da questão pantaneira a gente precisa avançar mais retomar, embora já temos muita coisa depois dessa pesquisa de trabalhos e produtos científicos é, nessa, nessa questão mais da gente pantaneira, né? pessoal de ciências sociais também pesquisa muito sobre isso mas, eh, na psicologia, a gente precisa de mais espaço né? na formação ou esse espaço que a gente tem aqui nos eventos para que as pessoas possam conhecer né? que essas questões são questões da psicologia. Né? Porque quando eles veem assim, o que isso tem a ver com psicologia? Né? Então é isso, gente. Eu, gosto muito de falar sobre isso e quero né, que isso chegue até as pessoas que trabalham com as políticas né, com os direitos humanos com a pluralidade muito obrigada obrigada Sônia então vamos agora para o terceiro momento que ficou reservado na verdade a professora Leonete Ribeiro ela que estaria presente aqui para fazer uma fala específica relativa à, à pauta da, da própria mesa, a verdade teve uma situação de saúde, de, uma situação familiar que a é impediu de estar nessa atividade e, na verdade, eu vou fazer uma apresentação institucional com relação ao sistema conselho de psicologia e nele a. Questão relativa à educação, à tá? organização, então, uma fala bem institucional e aí, pela institucionalidade, nós vamos falar então sobre o sistema e ele, como um organismo oficial, que é atribuído a ele a regulamentação, né, a produção de regras legais, a orientação e a fiscalização do exercício profissional. Então, pensando por aí, né, pensando e atuando nessa institucionalidade, é que nós vamos, Opa, pode passar, a educação, direitos humanos e psicologia. Então, é preciso destacar e nós, é, a gente está é, colocado ali no seu artigo 26, e é bom destacar, até o público que está assistindo, o material que vai ficar disponibilizado no site do Conselho Federal, que a própria regulamentação, o próprio código de ética profissional está assentado na legislação dos Direitos Humanos. Então, a partir daí, que bom estar aqui com Rita, estar aqui com Sônia, trazendo relatos e a experiência e a produção científica nas universidades onde estão onde atuam como pesquisadoras, como professoras, até porque colegas da Psicologia, trazendo todo esse conteúdo que ainda precisamos percorrer dentro da regulamentação de da Psicologia. Porque ela, os nossos documentos, um dos documentos que estão acertados é a Declaração dos Direitos Humanos e eu gostaria de fazer a leitura do seu artigo ser justamente porque o material vai ficar disponível né? no seu artigo 26 todo ser humano tem o direito à educação, a educação será gratuita, pelo menos os anos elementares e fundamentais a educação elementar será obrigatória a educação teórica e profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no médico vamos lá Uh, no seu item 2, da declaração do artigo 26, a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento dos respeitos aos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos e deve desenvolver as atividades ao longo em prol à manutenção da paz. Então, fazendo aqui este artigo específico, o qual a própria regulamentação da profissão está a Pode passar o código de ética, que é a base, né, o do documento norteador do exercício profissional, também nos seus princípios, né? Nós vamos ter que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que passam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está é colocada no Código de Ética, e é, que a Resolução 10 de 2005 institui o Código de Ética. Pode passar. Temos ali a dimensão da educação básica brasileira, né? as nossas escolas, nós vamos ter 181, 184 mil escolas, das quais 112, alguns dados importantes, 112, é, portanto dois terços é de responsabilidade municipal, apenas 21,7% são da rede privada. 116 mil instituições de ensino oferecem um ensino fundamental no país. Né? As matrículas, o ensino fundamental, 46 milhões de matriculados, apenas 13%, 13,9% do período integral. O ensino médio, 28 eh, mil Escolas, até de 7 milhões de matrículas no ensino. Docentes, mais de 2 milhões de professores de educação básica brasileira. 80% de mulheres. Veja o quanto uh, o sistema conselho, ali, uh, em parceria com as instituições de ensino superior, as entidades da psicologia temos a fazer, considerando todo o a, a a diversidade a diferença que existe nesse grande território vamos passar, passando alguns dados né? os norteadores de atuação do CFP né? nós vamos é, trabalhar, quais são os documentos, são as deliberações que ocorrem nos congressos nacionais da, nacionais da psicologia o CNP, nós temos aqui né, Dois documentos, estamos trabalhando, estamos falando da gestão atual. No um oitavo CNP e no um nono CNP, e agora nós temos o décimo CNP, que ocorreu recentemente em junho, e que a nova gestão é, deverá nortear todo o seu trabalho ou seja, um trabalho que tem uma discussão na, dentro da psicologia, justamente para denunciar apontar os gargalos e a partir de toda a, a produção nos congressos, nas, nos congressos na da psicologia produzir a sua proposta de ação dentro do sistema que dê a de contemplar todas as é, todas as condições e situações ainda não superadas na psicologia especificamente na psicologia e na educação vamos lá. As deliberações, né? nós temos é, também, por deliberações no Congresso Nacional da Psicologia, nós temos um trabalho, especificamente em parceria com a BRA, e com a BAPE, e com o FEMP. O FEMP é o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia, que agrega todas as entidades nacional da psicologia e instituição de ensino superior, apoiar as iniciativas que visam inserir a psicologia no sistema de ensino educativo público né? também com a liberação do CRP nós temos um combate, combate à patologização e à medicalização da vida e na educação as políticas públicas eu, é, difundir as políticas públicas de educação difundir, promover e fortalecer as discussões acerca da atuação das psicólogas nas políticas públicas de educação. E também com base na moção que ocorreu neste oitavo CNP, a moção contra o processo de medicalização da vida e da educação. pode passar? As deliberações do nono Congresso Nacional da Psicologia. O que temos para destacar? Com relação aos direitos humanos, promover um debate para implantação e implementação da matriz curricular das instituições de ensino superior a discussão sobre temas transversais na perspectiva dos direitos humanos, dos direitos sociais e fundamentais nas políticas públicas. Fomentar reflexões e posicionamentos coerentes com os preceitos éticos da profissão em articulação com as demandas da sociedade atual, desenvolvendo discussões e ações que aproximem a comunidade acadêmica acerca das políticas públicas e garantia de direitos. Ampliar os debates sobre a despatologização da vida a fim de promover ações que possibilitem visibilidade de diferentes subjetividades do ser humano promovendo a garantia de direitos. Acabamos de ver aqui a fala das duas professoras trazendo as especificidades e que está aí é, é, propondo o, o conselho com relação a isso, o sistema conselho, né? pode passar, com relação à formação, ampliar os debates sobre a despatologização da vida, a fim de promover ações que possibilitem visibilidade de diferentes subjetividades do ser humano. Com relação à educação, promovam a publicização. A publicização do fazer da psicóloga na educação, abrangendo as práticas profissionais desenvolvidas em diferentes contextos educativos, dados, dando continuidade na socialização da psicologia na educação. Mostrar a importância da presença dos psicólogos e psicólogas escolares na educação. E ampliar a divulgação das referências técnicas para a atuação das psicólogos e psicólogos da educação básica o caderno que por sinal né, a, fizemos o lançamento do caderno atualizado na data de ontem aqui mesmo na ABE o no nosso caderno este caderno ele teve a sua primeira edição no, no ano de 2003 e a gestão né, do sistema do Conselho, do Conselho Federal de Psicologia é definiu pela atualização de todos os cadernos e ontem foi o dia do lançamento do caderno atualizado né? e destacando que, que eh, em novembro faremos o lançamento de mais 11 cadernos no por ocasião do evento da Abraço desses 11 que serão lançados, 6 serão inéditos Dentre eles, há as, os cadernos relativos à sua participação, nos corpos nacionais. É? De... São separados. São Sim. De... Isso. E os, os corpos nacionais. Então, serão lançados e aí fica o convite também para a participação deste momento. O que mais? A formação, a gente pode passar. As publicações do CFP relacionadas à psicologia escolar. O CFP foi protagonista na campanha Não à medicalização da vida. Veja que nós estamos é, batendo, né, enfatizando essa, este ponto dentro do sistema. As publicações referências, que acabei de falar, de 2013, a de 2000, é, Psicologia Escolar. O que fazer? Que o faz, que fazer? É isso? em 2016 e acabei de falar também que o nosso caderno pode passar já estamos no fim violência e preconceito na escola né? contribuições da psicologia em 2019 o relatório está disponível no site do CFP e também informar que fizemos o um lançamento aqui na, no dia de na quinta-feira fizemos o um lançamento e ainda há alguns materiais impressos importante. Depois você levar o material, né? Tá bom? E, o que mais? O projeto de lei 3688 de 2000 estamos é, neste momento em uma mobilização muito forte dentro do sistema conselho de psicologia, considerando que estamos a, na, próxima, na próxima semana, provavelmente é tudo indica que o PL 3688 vai para a pauta do Congresso Nacional né, da Câmara dos Deputados e estamos aí é, precisando da mobilização da categoria e sociedade para que a Câmara possa aprovar o PL e a partir daí, trabalhamos com a sanção presidencial e com a regulamentação deste fazer e a regulamentação deste fazer precisa contemplar o que estamos aqui neste Congresso sutil em tantas meses, e em particular nesta mesa. É mais? Pode passar. É. A violência e preconceito na escola, acabamos de falar. Desafios, construção de uma política pública em educação centrada em três pilares. Na rede de proteção social, no acompanhamento de estudantes, professores, equipes gestoras, familiares, na promoção da aprendizagem e o, e o trabalho deve ser feito em equipes multiprofissionais. Pode passar. A medicalização falamos bastante. Pode passar, que já está esgotando o nosso tempo. Atuação do Conselho Federal junto ao Legislativo. Né? Já destaquei sobre o 3.88 que estamos aí na evidência de uma aprovação o CFP como parecer favorável e destacando ali a, os artigos primeiro segundo que trata da importância da atuação na rede pública de ensino, desde que com base no projeto pedagógico da instituição, considerando as realidades, considerando a instituição, considerando a cultura, considerando a, rea, a realidade do contexto é, da, de cada rede. Pode passar. O PL 848-8489, CFP contrário ao PL, considerando, né? volta um pouquinho, por favor. O que, que esse PL diz? Pressupõe pessoas com diagnóstico de dislexia e outros transtornos funcionais específicos. Como desortografia, enfim, descalculia, transforma os testes de atenção, hiperatividade, entre outros, devem estar contemplados na LDB e na modalidade da educação. Então, o este PL, o CFP tem uma posição contrária, porque ela precisa estar contemplada na base da lei de benefícios da educação. Pode passar? Volta só um minutinho? É. O CFT apresentou o parecer ao PL indicando, dentre outras, que os diagnósticos de forma de atenção em saúde, referentes a transtornos específicos de aprendizagem, de déficit de atenção e hiperatividade, são algo um de profundo dissenso entre a comunidade científica. Esse é um dos itens do parecer que foi encaminhado especificamente, contrário e justificando a este PL. Pode passar. O PL 3517, que dispõe novamente sobre o diagnóstico e tratamento de disvalia na educação básica. Dislexia. O CFP, parecer contrário ao CFP. Apresentou o um parecer contrário. E, para não me derundar, é, o que qual é a posição do Conselho Federal? apoia iniciativas de atenção à pessoa com problemas de aprendizagem, desde que não seja baseada na medicalização. Que tanto é a base do, do, de todo o trabalho realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, que tem em sua base o Congresso Nacional da Psicologia. Encerrado o tempo, nós vamos, então, veja que passo mais, mais um pouquinho, carinho. o PL, o a doação e isso audiências públicas participando e no dia 14 do 5 portanto bem recente o Conselho Federal participou da audiência pública segurança nas escolas em virtude do que aconteceu na cidade de Suzano em Santos no dia 15 nós participamos do lançamento da frente parlamentar mista de enfrentamento a violência nas escolas. O CFP teve a oportunidade de apresentar a pesquisa, essa pesquisa que acabamos de nos referir, é, a pesquisa de violência e preconceito na escola, é, que teve a participação de dez universidades, inclusive a Universidade é, Federal de Mato Grosso do Sul, e foi coordenada pela Universidade Federal do Mato Grosso. Então está aí as dez universidades, o Conselho Federal de Psicologia, o Fórum de Entidades Nacional da Psicologia, o FEMPRI, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e a Federação Nacional dos Sindicatos eh, de Psicólogos Afegados. Então, essa pesquisa é grande, o envolvimento de, das universidades, de todas as regiões, de núcleos de estudos e pesquisas dessas universidades, portanto, um documento que também precisa ser expandido, divulgado e, inclusive, o material está disponível online para todas as psicólogas e psicólogos, estudantes e para a sociedade né? Bem, podemos ir encerrando. Eu acho que já passa mais um pouquinho. A encerrado aqui uma fala bem institucional o trabalho de um, a base de documentos é, de documentos que são os bloqueadores das atividades e da política do sistema do conselho de psicologia é, conduzido pelo conselho federal e todos os 24, agora, 24 conselhos regionais de psicologia agora vocês ficaram lá com as mãos né? desgarraram de um lado com um a triombré. Né? Bem, eh, podemos, aqui eu gostaria que cada, cada integrante da mesa pudesse fazer as suas considerações para que a gente possa já dar por encerrada as, um minutinho para o Um minutinho para a gente fazer esses encerramentos, começando com você, aí, então, é, como eu já disse inicialmente, eu agradeço a possibilidade de trazer a pauta indígena para a discussão da psicologia. É, fiquei muito feliz em ouvir a Sônia quando ela disse que essas pesquisas também é da natureza da psicologia. A gente tende a ficar muito enquadrado, né, de algo muito... E aí é importante quando você traz essa questão institucional da patologização, da medicalização, e aí, quando a gente pensa essas subjetividades e singularidades, imagina pensar isso contextualizado ou descontextualizado. Né? De não garantir o direito à sua organização social, a se expressar, direito às necessidades culturais, a pluralidade do povo. Né? E a psicologia ela é feita para isso. Ela deve ser construída para um compromisso social, político, que acompanha essas mudanças culturais ao longo do desenvolvimento da sociedade e das subjetividades humanas. Então, é, não são minorias, a gente usa muita palavra minorias, a gente não são minorias, se a gente for pensar na realidade do, do país, é, e, e considerar isso como uma riqueza, como uma riqueza para a nossa ciência, pensar essa, essa aproximação e esse diálogo uma riqueza para o país no aspecto cultural, uma riqueza para a sustentabilidade. Eu coloquei no início do meu slide sobre essa Amazônia, e aí a gente também precisa pensar essa abrangência do meio ambiente em que vivemos, que respiramos, aspiramos e que nos compõe enquanto pessoa enquanto sujeito. E que a psicologia também não pode ficar fora dessa discussão, né? a gente também precisa ter um posicionamento em relação a tudo que está acontecendo na atualidade. Então, ficou muito grata, foi um prazer, uma alegria estar com vocês e trazer um pouquinho da pauta da escolarização do contexto indígena. Muito obrigada. valeu Bom, eu estou encantada também com essa proposta né, da mesa, e vou reforçar novamente essa questão né? uh, na, da formação eu acho que a gente tem que pensar estratégias uh, de estar tá inserindo a psicologia né? Nessa, nesses espaços da formação inicial e mesmo na, uh, na pós-graduação né? que também tem sido talvez um pouquinho mais aberto né? e, e eu penso que a ABEP, Associação Brasileira de Ensino da Psicologia e, particularmente, aqui o, o nosso núcleo regional, uh, em relação às escolas portaneiras, uh, podemos desenvolver né, um pouco essa mobilização em torno da, da inserção dessas temáticas né? da cultura plantaneira da questão do, dos, dos estudos fronteiriços, que é uma questão muito forte aqui para nós afinal é psicologia para todos e todas obrigada gente. obrigada e então queria agradecer as pessoas que puderam acompanhar a transmissão informar que o vídeo está disponível no Facebook do Conselho Federal de Psicologia e agradecer mais uma vez Mito, Sônia, e, e agradecer a participação de, dos internados. Um grande abraço e...